Meu nome é Val Souza e eu sou uma mulher negra. Pode ser ridículo dizer isso, principalmente se você está me vendo, mas para onde o meu olhar de mulher negra se volta, toda uma estrutura se volta com ele. Isso quer dizer que, por muito tempo, e fazer essa afirmação foi muito difícil. Me entender uma mulher negra num país que é racista, machista e tem os nossos corpos como objeto foi uma dificuldade, uma rejeição, assim, porque eu ficava pensando que eu talvez não quisesse ser uma mulher negra e diferente de outras mulheres negras que não têm um tom de pele tão marcado quanto o meu, ser uma mulher negra de pele retinta fez eu mudar tudo, porque eu não conseguia fugir do que eu sou. Então, eu passei muito tempo tentando maquiar aquilo que eu era, né? seja dos estereótipos de... Então, eu me lembro, assim, muito perfeitamente de ser muito novinha e, sei lá, querer pesar 40 quilos. Né? E é óbvio que existem mulheres negras muito magras, mas existe um corpo que se coloca. E eu negava a todo momento esse corpo. Eu acho que a grande mudança que aconteceu e dessa aceitação e de encontrar outras mulheres e me sentir bem sendo uma mulher negra foi justamente entendendo primeiro entendendo que isso que eu sou é, é lindo simplesmente assim eu sou muito maravilhosa e à medida que eu também olhava para essa beleza eu conseguia reconhecer a beleza em outras mulheres isso para mim foi é, assustou assust importante, assim, porque eu venho de uma família que é negra, obviamente né, morando no Brasil tem uma questão do colorismo muito presente, então eu tenho uma família que eu tenho uma mãe negra, uma irmã é, negra de pele muito clara e tem eu, então quando a gente saía as pessoas não entendiam que a gente era uma família e chegavam a perguntar para minha irmã se eu era a filha da empregada dela, enfim, várias questões bem atravessadas, mas é, encontrar outras mulheres negras e entender o que elas têm feito foi tão importante para mim, foi tão incrível que eu conseguia me reconhecer nisso. E isso foi lindo, assim, quando eu consegui olhar para as mulheres negras, outras mulheres, e achar o que elas estavam fazendo muito importante. Né? Eu posso citar aqui muitas mulheres. Eu acho que é, eu venho de uma trajetória de mulheres negras, né? na minha família e... Começar a se dar conta disso foi muito importante. Os meus trabalhos, eles partem justamente disso, né? De reconhecer a minha presença negra feminina e como é que a gente cria fricções, cria constrangimentos, né? Eu acho que, eu acho não, a principal inteligência da mulher é o corpo. Uma mulher pode chegar em qualquer lugar e um homem e a sociedade lêem ela pelo corpo que ela tem. E para nós, mulheres negras, isso é muito profundo. é O nosso corpo ele diz muito sobre a gente sem a gente querer. Então, o nosso corpo que foi um corpo de uso, o nosso corpo que foi um corpo forjado na violência, é o nosso corpo que é berço dessa civilização. Então, tudo isso diz muito sobre a gente. E uma das principais questões que eu tenho pensado é justamente como é que a gente pode ter um corpo feliz e hoje eu sou muito feliz, eu tô eu sou muito feliz com a imagem que eu vejo no espelho, antes, antes eu talvez não era tanto, mas hoje eu consigo ser mais e consigo encontrar outras imagens felizes também nos reflexos que eu vejo de outras mulheres negras e isso para mim é muito importante, conseguir encontrar outras mulheres e falar, poxa como você é bonita e e, e, e a gente não precisa ter medo e nem vergonha de ser isso que a gente é. Acho que a sociedade coloca pra gente que, e pras mulheres negras em especial, que a gente não pode se sentir bonita, né? Eu não conheço uma mulher, né? uma mulher que não tenha alguma coisa com o seu corpo, né? Ah, eu preciso emagrecer cinco quilos, ah, eu preciso mudar o nariz, ah, eu preciso mudar o cabelo, ah, não sei o quê, não sei o quê. E geralmente isso não tem a ver com uma vontade própria, tem a ver com uma vontade do outro, porque o outro quer que você seja assim, né? E eu não quero, eu quero ser do jeito que eu sou. Eu quero poder estar hoje de trança, mãe no cabelo solto, raspar o cabelo, usar short curto, usar calça. Eu quero ser simplesmente quem eu sou. E eu acho que à medida que eu consigo fazer isso, outras mulheres e outras meninas negras também olham pra mim e eu não pretendo ser representatividade para ninguém. Mas eu acho que se eu posso fazer alguma coisa com a minha imagem, a coisa mais importante que eu posso fazer é que outras mulheres negras é, se permitam viver e existir de maneira plena e humana. Acho que isso, para mim, é o mais importante. E o meu grande trabalho, talvez, ou talvez a coisa que eu mais sei fazer, é dizer para as mulheres que elas são potentes. Lembrá-las a todo momento, né? A mulher, ela é criação pela sua essência. Então, a frase mais importante que eu acho é. Deus é uma mulher negra, porque se existe um momento de criação, esse, a única pessoa que pode criar é a mulher, é ela só que tem os órgãos para criar, então não existe outro jeito de criação que não seja pelo feminino. Acho que esse é, é para mim, a, a, o mais importante. Então é só lembrar que as mulheres são, pela sua essência, já criadoras e fazedoras de um mundo melhor e de amor. Acho que é isso.